Ulrich é conhecido na Comunidade de Desenvolvimento de Software Brasileira por seus trabalhos com TDD, Test Driven Development. Atualmente ele é professor na Universidade Tecnológica de Delft, na Holanda. Eu perguntei a ele sobre como ele chegou onde chegou, ele falou um pouco sobre qual foi o papel do pai dele na escolha da área de computação, ele falou sobre o que ele faz atualmente, como ele conseguiu fazer mestrado e doutorado trabalhando, e ele até nos contou uma novidade sobre o processo de tenure dele lá na Universidade de Delft. Vamos ao episódio. Uma novidade. A editora Casa do Código, que publicou vários dos livros do Maurício Nisch, liberou cinco cupons de descontos para a compra de qualquer livro da editora Casa do Código. Basta você preencher o formulário no link que está na descrição do episódio e você concorre aos cupons de 10% de desconto para qualquer título da editora. Olá, hoje estamos aqui com Maurício Nishi. Ele é professor de Engenharia de Software na Universidade de Delft. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Adolfo. É, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Então, Maurício, é, eu até...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 e eles super me deram dicas, né? De, de, de, tipo, o que era o mestrado, quem contatar na USP para fazer o um mestrado em engenharia de software. Então, eu tenho muito a agradecer ao Luciano e ao Smart. É legal. Você fez o mestrado e o doutorado com o Marco Aurélio Gerosa, que era professor da USP agora tá lá na Universidade do, do Arizona. Como é que foi esse... Todo esse processo? Primeiro lugar, como você disse, você fez mestrado e doutorado. E...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 o que ele faz, ele negocia para a próxima universidade. Né? Ou seja, olha, se me quer, se você me der uma associate position, eu mudo. Né? Então, eu, eu acho. Eu nem sei se isso. É. Eu acho que isso aconteceu um pouco com a Feline Hermas, né? que era sua colega aí, agora está em Leiden. É interessante que ela está escrevendo um pouco o, os erros que ela cometeu no processo de, de, de tenure dela. Né? Vou, vou deixar.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 quando a gente veio pra cá, é, a gente até procurou lugares que tocam ritmos brasileiros, né? Forró, sertanejo, que são os que a gente gosta bastante. E a gente não achou muita coisa. A gente até viu um em Amsterdã, mas era, Amsterdã é muito longe, era muito caro pra entrar. Então hoje a gente dança em casa, né? Então de fim de semana a gente põe música pra tocar aqui e dança sozinho. Mas não faço que... mais aula. não